Olá pessoal do F1 Horizon E hoje estou trazendo aqui mais um vídeo De Fórmula 1 2020 E bom Hoje eu vou voltar aqui com aquela série Que eu estava Jogando junto com o Rafabi Multiplayer Faz bastante tempo já, não sei exatamente Mas acho que faz um ano, não sei Mas agora estou voltando aí E tem mais um vídeo E o último Que eu posso também mostrar aqui para vocês Eu não tenho mais a tela do Rafabi porque o... a VOD o vídeo na verdade que, que tá na Twitch não tem mais é, faz muito tempo e já expirou o tempo da VOD mas, beleza, você pode ficar com a minha tela mesmo, normal e eu vou narrando aqui por cima bom, já esqueci de colocar para gravar logo na largada mas não tem muito problema não é... aconteceu essas bobaradas todas aí tamo indo e como faz muito tempo eu não lembro o que aconteceu exatamente. Eu assisti um pouco, mas não sei o que vai acontecer. Quando que vai acontecer as coisas... INESPERADAS. sair da pista normal, porque os caras se batem. Olha o cara morrendo ali do lado. E tamo indo, tamo indo. Vamos ver o que que vai acontecer nessa primeira voz. Só isso é extraordinário, porque eu realmente não sei. Eu fechei o cara aqui, do lado. Foi mal, mas... Olha que bota. O Rafabinho está ali em oitavo. Ok, vamos passar esse cara ó, bonito. Batendo, mas passei. Meu Deus, estou trancado. aí passei. Forçando. Vamos tirar proveito dessa primeira Beleza, isso aí, isso aí, isso aí. Essa curva que eu desconheço o nome. Vamos tentar passar o Rafabinho, mas não dá para passar porque tem outro cara passando ali. Daí eu quase bati no Rafabinho. Mas aí deu, deu de boa, o cara passou eu De boa não, não o cara passou eu não Não tava conseguindo ter tração no negócio Porque eu tava no controle, daí a tração tava completa Daí não tem tração Às vezes eu posto dois décimos Tipo colado no cara e eu perco seis décimos depois Na próxima curva por causa da, tra da tração né? Não arranca, vamos dizer assim. Os caras nem ligam, né, outros. Perdi bastante posição por causa disso também. Vamos ver... Vamos ver se vai ter alguma coisa nessa... Eu nessa nessa segunda volta. Beleza... Tá tudo normal, acho que não vai ter nada não. Beleza. Não teve nada, só piscina louco Beleza Vamos ver se eu vou passar Por enquanto nada É, não chegamos Meu Deus, foi totalmente errado O cara saiu, olha só Olha, ah, mano, esse cara, olha que arrombado. Ai, ai. Vamos lá, vida que segue. Olha que que isso? O cara teleportou ali, por minha frente. Essa senhora, viu? Tá uma bagunça. Já virou baderna. Olha Ele já virou pleonasmo De tanto bater em mim Olha cara Agora fui eu que bati nele Mas olha aí que o cara faz comigo Se salafrar beleza eu vou cortar aqui um pouquinho Porque não vai ter nada Só vai ter o distracionando Com certeza que vai ter o distracionando Eu coloquei primeiro, não é pra colocar primeiro só distracionando Mas ah, beleza Situação deplorável, vamos ver aqui. Olha lá, meu chapéu pisei muito na grama, cara. Até bati no outro cara que tinha nada a ver. <risos> Mas é a vida, cara. E continuamos, continuamos aí. Vamos seguindo. Vamos ver o motivo que eu cheguei perto desses caras. porque Eu também não sei. Eu acho que eu vou fazer... Uma outra passagem nesse daí olha lá que jeito de frear ainda aí não o oh, louco mereci velho mereci muita burrice deixa eu ver se eu vou bater de novo não, não bateu se eu não bater também tanto faz que tem um cara atrás de mim? Não sei. Não. É... Eu vou ver se eu consigo se aproximar mais desses caras aí que eles estão brigando. Tá meio longe. Os caras estão indo. Não tô conseguindo alcançar os caras. Que bosta que eu vi, mas beleza, oh, nem lembrava disso. Caraca, tá. Agora acabou o vídeo, né? Simplesmente isso. E o show não pode parar, não é mesmo? Olha só, cheguei perto de novo, não sei como. Acho que os caras se bateram no meio do... É, e que foi? Do nada, o cara corta o caminho, eu só não sabia também. Última volta, vamos ver se a gente consegue ultrapassar pelo menos um. Se eu ultrapassar eu também, tanto faz, porque eu vou ficar atrás dele de qualquer jeito. estamos perto, estamos perto. Ele está lagando. Saiu ruge sombria aí. Esse cara é certeza que vai bater em mim. Não. Cuidado, cuidado. Nem coloquei combustível cara. Burrão Mas eu passei um pelo menos né Só para dizer que eu passei O cara bateu Ou não? Ah não, foi outro Será que a gente alcança lá também? No, na última volta eu peguei o jeito Do carro, mas beleza, só na última volta Olha... Quase... <risos> eu pausei, não sei por qual motivo... Ah, eu acho que eu vou conseguir ficar na frente do cara... É, eu vou... Tá, esse carinha ganhou aí... Nem sei onde o ficou, vamos ver no Fernando Corrida... Nossa Senhora, piada do Céu. Olha o, o, o que aconteceu, cara. Ganhamos uma posição de grátis. Quer dizer, não sei né, se a gente ganhou porque a gente tá com posição Ganhamos, ganhamos posição de grátis. Pelo menos isso. Vamos ver aqui aonde que o Rafabim ficou. Vai, acaba logo aí. aí. O Rafabim ficou em segundo. Eu pensei que ele tinha ficado em oitava que mas porque... a qualidade aqui da imagem para mim tá meio black mas ele ficou em segundo cara ficou no pódio aí que beleza então foi isso não sei porque que eu não gravei o pódio mas <risos> beleza, semana é boa e é isso galera tomara que vocês tenham gostado do vídeo e se inscreva no canal eu sei que eu fiquei um pouquinho de tempo olha né? só mais de uma semana <risos> parado aqui mas vou tentar voltar aqui Esse, essa semana vai ter vídeo de boa e então fique ligado aí, vai ter até um shorts pra vocês. Então é isso, valeu, falou. Se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho pra não perder os vídeos segunda, quarta e sexta de Fórmula 1 às 6 horas da noite. Valeu, galera.